Olá! Seja bem-vindo ao canal de atendimento Alexandre Silva. Eu me chamo Brenda Car, a inteligência artificial da direção hidráulica Alicar. Eu vou ler as especificações do reparo de vedação da bomba de direção hidráulica que está prestes a comprar em nossa loja no Mercado Livre. Não se preocupe com sua compra neste local. Verifiquei aqui que você está dentro de um ambiente virtual 100% seguro. As ferramentas de segurança e garantias de compra e recebimento do seu produto estão ativas 24 horas por dia. Tudo para que você conserte com rapidez e segurança seu veículo, ou do seu cliente. Se ainda não é um reparador, mas deseja se tornar um, clique no primeiro link da descrição abaixo. Agora, nesse momento, vou ler as descrições da peça que deseja. Descrição Imagens ilustrativas. Kit reparo original Max-X Kit. Reparo para bomba de direção marca KYB. Retentor 17X30X 6,5. Aplicação. VW. Fox 2003 até 2010. Space Fox 2003 até 2010. Cross Fox 2003 até 2010. Polo 2003 até 2010, Gol 2008 até 2010 G5, Voyage 2008 até 2010, Saveiro 2009 até 2010, Golf 1999. Informações adicionais. Asterisco é recomendado sua instalação ou manutenção em oficinas especializadas. Não nos responsabilizamos pelo uso incorreto ou instalação inadequada. Asterisco o uso incorreto do kit torna o produto excluso da garantia. A Alicar Direção Hidráulica está entre os melhores no segmento de reparação automotiva, desde 2010 vem unindo a paixão, conhecimento técnico e profissionalismo para entregar a você a melhor experiência de compra. Queremos que a qualidade e custo-benefício nas peças e acessórios automotivos se tornem a solução mais prática para você hoje. Nossa entrega é rápida e em parceria com os melhores profissionais. Isso tudo é evidenciado pela aprovação de 98% dos nossos clientes satisfeitos. Observações adicionais. É importante que um profissional qualificado faça a instalação dessa peça, para que a garantia e a qualidade acompanhem a instalação no seu veículo. Asterisco o uso incorreto do kit torna o produto excluso da garantia. Atenção! Oferecemos frete grátis no Mercado Shop. Aproveite. Obrigada por comprar. Sempre volte.